não é por ser pequeno que um apartamento tem que ser apertado. Decorar apartamentos, principalmente de espaços menores, é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Com móveis certos, um pouco de criatividade, sem gastar muito, é possível transformar um espaço pequeno em um ambiente amplo e aconchegante. Para te dar dicas de como otimizar e decorar um apartamento compacto, o Fazendo Sala de hoje convidou a Design de Interiores, Ani Nunes, especialista em apartamentos de até 60 metros quadrados. Confere as dicas! Ana, eu agradeço pela sua participação aqui no Fazendo Sala. Vamos começar com a pergunta-chave, né? Como foi que surgiu esse seu interesse para projetar, ambientar apartamentos de até 60 metros quadrados? Então, as construtoras hoje em dia estão fazendo os apartamentos cada vez menores e daí que surgiu essa minha ideia de trabalhar com esses apartamentos para otimizar eles usando a minha profissão. Entendi. É, Anne, existe é, é, alguma, algum pontinho-chave para esses apartamentos de 60 metros quadrados? A gente sabe que são compactos, né? Mas uhum. com um bom profissional a gente consegue otimizar muito bem os espaços. Conta pra gente é, essas, esses pontinhos-chave para que quem está em casa possa ficar, é, até saber, né? conhecer, fazer alguma modificação na sua casa. Então, um deles é você planejar com antecedência, né? contratar realmente um profissional habilitado, um design interiores, um arquiteto, que lhe ajude nisso. Quanto mais planejado, melhor. É, e aí você pode fazer os móveis planejados, ter também um projeto de iluminação que ajuda também a ampliar o ambiente e utilizar muito espelho, é, cores As claras. As cores também, né? Elas dão... É, assim, elas diferenciam o ambiente, né? A gente tem como ampliar, a gente tem como é, diminuir aquele ambiente. Conta pra gente também, Essa. Então, as cores que a gente tem que... a gente dá, dá importância mais para as, cores, para as cores claras, certo? Porque elas vão dar maior amplitude e também a questão de usar um revestimento contínuo, por exemplo, um piso só, um piso de revestimento só, uma pintura de parede só e aí dá a sensação que todos os ambientes estão integrados e é maior. Entendi. É, os móveis projetados, eles são uma aposta legal para esses ambientes pequenos, para esses ambientes compactos? Com certeza. Quanto mais você planejar, né? É, Dizer qual é a sua necessidade é melhor, porque quando você vai fazer um, um móvel planejado, ele vai otimizar o seu espaço e não vai sair daquilo que está pensado. Pensando nesses móveis projetados, tem algum móvel, é, é, alguma questão de imóveis para ambientação mesmo? Algum pontinho assim chave que possa mudar, né? Ou até otimizar mesmo aquele espaço na decoração? Então, os móveis planejados, eu sempre indico quando é apartamento menor, colocar móveis com cores mais claras, como a gente falou, eles podem ser também utilizados no MDF, mas um tom mais clarinho. E também a questão do uso dos espelhos, porque o espelho ele amplia o ambiente, né? ele dobra o que ele reflete dobrando o ambiente. Entendi. É, eu, como a gente estava falando aqui, eu vi que tem aquelas mesinhas laterais né, que a gente pode utilizar ou na lateral, ou chegou alguma visita, chegou algum amigo em casa, aí você pega a lateral e coloca aqui na frente né, para servir como petisqueira ou suporte de copo. É, é uma ótima opção para quem tem esses ambientes pequenos? Com certeza. Tanto as mesinhas laterais, que quando elas estão na lateral, ela otimiza a circulação, Certo? E você recebe como você falou, é, os amigos colocam ela na frente Também você pode utilizar puffs na decoração mesmo embutido Ou no seu rack da TV ou no aparador E quando chegar aos seus amigos ele vai servir como assento Entendi. E o Puff ele serve até como é, elementos decorativos, também. né? Você pode puxar para poder receber um amigo, chegou alguma visita a mais na sua casa, você puxa, senta, se acomoda confortavelmente e também serve como é, algo, algum elemento decorativo Isso, na sua exatamente. sala, na sua, no seu quarto. Hoje em dia tem muitos Puffs que são elementos decorativos e tem aqueles que são mais confortáveis também, mas que também podem ser adequados ao ambiente. Entendi. É, Anne. a gente sabe que, é, como mesmo você falou, as construtoras elas estão apostando cada vez mais nos apartamentos menores, né? com salas menores, com cozinhas menores. É, é certo a gente integrar um ambiente com o outro? Isso ganha mais espaço? Conta para o pessoal do Fazendo Sala. <risos> com certeza. É, quanto mais integrado, melhor, porque... Antes você só tinha um ambiente, só tinha uma sala, só tinha uma cozinha. E quando você integra tudo, você tem um ambiente, só que bem mais amplo. Então, eu sempre costumo é, integrar para poder ganhar esse espaço. Entendi. Então, no caso, é, hoje em dia não é mais correto você fazer uma ambientação na sala de jantar, outra ambientação na sala de estar. Quando você tem esses apartamentos pequenos ou casa pequena, ambiente pequeno, quanto mais a gente integrar, mais a é. gente otimiza os espaços, é isso? Isso, exatamente. É, você pode, como eu falei, usar um, um revestimento só, e aí você pontua o, cada ambiente com a decoração, né? Eu acho que isso casa muito bem também quarto, closet, né? Às Exato. vezes você tem um apartamento em três quartos, né? Até 60 metros quadrados, ok, mas tem muitos que têm três <risos> quartos, né? É. Aí um jovem que casou agora destrói um quarto, faz um closet. Então a gente tem como integrar o closet do quarto usando a mesma ambientação. Isso. É, também eles costumam fazer... Ganhar o quarto de hóspedes, fazer um home office também dentro. É, a gente sempre procura é, que um ambiente só sirva para várias coisas, né? E é esse o objetivo do Projeto Interiores. E o ponto-chave também é adaptar, né? Aquela casa, aquele apartamento, de acordo com o convívio daquele cliente, né? Exatamente. Eu acho que é o mais importante. Não existe regras para decoração, né? Nem Exatamente. para ambientação. Ele vai de acordo com cada cliente. Uhum. Então, é isso que eu, exatamente isso que eu penso. O projeto de interiores tem que ser pensado na pessoa que vai morar. Tem que ser de acordo com as necessidades da pessoa que vai morar. Anne, você como especialista já em ambientes de 60 metros quadrados, é, conta pra gente aqueles errinhos assim, que a gente já consegue enxergar né, nas casas ou apartamentos que a gente visita. Aqueles erros chaves para quem já mora em apartamentos pequenos, às vezes você está em casa e quer ver é, essa... Ah, eu estou assistindo o Andy, estou assistindo Fazendo Sala e estou querendo fazer uma modificação na minha casa. E às vezes tem alguma dica que está errado na casa dela, ela não sabia. E que agora com Fazendo Sala você pode corrigir. Então, eu acho que a melhor dica é você utilizar poucos elementos, certo? Quanto mais minimalista, você ganha mais espaço. E eu também indico sempre fazer uma consultoria especializada. Ah, eu não quero fazer uma reforma, mas eu quero otimizar esse espaço. Eu ofereço esse tipo de serviço, que é a consultoria de interiores, onde a pessoa não necessita de passar por um quebra-quebra, uma grande reforma, mas quer dar uma repaginada. Entendi. Então, quem quer fazer alguma transformação na sua casa, né sem quebra, sem aquela... Aquele transtorno de uma, de uma reforma, né? Então a Anny também trabalha com consultoria. Conta pra gente mais ou menos como é essa consultoria, né? Pra quem tá em casa entender como é a consultoria de design de interiores. Certo. A gente traz pequenas soluções, certo? Sem ter grandes intervenções. Que a gente soluciona o que tá faltando na casa da pessoa... Sem precisar de reforma. Eu Adaptar constru... aquela casa para aqueles moradores. Para aquela moradores. Necessidade. exatamente. E assim, é uma consultoria, um projeto mais rápido, mais prático, que um projeto realmente de interiores, que é mais completo e mais amplo. Entendi, Anne. É, você que já tem toda essa experiência nessa área de 60 metros quadrados, tem alguma dica que talvez eu não, não, não tenha feito a pergunta, mas tem alguma dica que você pode deixar para nós telespectadores de Fazenda Sala? Olha, eu acho que, primeiro, você pensar que você também pode fazer é, decoração, né? Você pode utilizar o que você tem em casa e harmonizar, é, procurando na internet também, é... Projeto de iluminação, às vezes a pessoa não dá aquela devida importância, mas um projeto bem feito de iluminação faz toda a diferença. Às vezes nem quer tanto investir em iluminação, né, acha que não, eu vou comprar uma LED e vou colocar em tal lugar e não sabe o quanto é importante Isso. você pontuar aquela parede, você pontuar aquele elemento decorativo, Exatamente. né, você fazer algum... Dá outro cara já no ambiente, só mudando a iluminação. É verdade. É, nessa questão de amplitude, né? nessa questão de otimizar os espaços, entra também é, nesse, nessa falta de quebra-quebra, né? Eu quero mudar aquela parede, eu quero mudar. Entra também os papéis de parede? Com certeza. Tanto os papéis de parede quanto os adesivos de parede, que a gente pode é, também utilizar nos móveis para dar aquela repaginada. Entendi. E aí você pode fazer é, uma decoração gastando um pouco entendi Anny. Então, ótimo para você que está querendo fazer, né, alguma transformação na sua casa, Anne, deixa suas redes sociais, deixa seus contatos, né? Sua, eu vi que sua rede social, ela é muito bem alimentada, tem muitas fotos, né? Tem muitas informações. Então, você que está assistindo e fazendo sala, está querendo fazer essa reforma, está querendo fazer essa mudança na sua casa, a Anne pode ajudar, ou como consultoria, ou como é, é, é, isso, até o projeto mesmo de interiores. Então, é, eu sempre dou dicas na minha, nas minhas redes sociais, é, tanto no Instagram quanto no Facebook, é arroba aninunesinteriores. Então me sigam lá, vou ter o maior prazer de ajudar vocês. O Fazendo Sala agradece a sua participação, Ana. Eu tenho certeza que os telespectadores vão amar as dicas, foram muito importantes. E já deixo aqui o convite para que a gente possa mostrar a eles também, falar da varanda gourmet, né? Que eu acho que é um ambiente muito importante e que requer também um trabalho muito minucioso. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente pode sim falar sobre a varanda gourmet e de várias é, questões, questões a serem tratadas. É verdade. O Fazendo sala fica por aqui. Esse e outros vídeos você pode acompanhar no www.tvdogordinho.com.br. Até mais.